Opa, Bruno Pissinini aqui falando pelo Empreendedor Digital e este é um vídeo de hoje para fazer, digamos, uma mensagem de fim de ano, nesse né? fim de ano que ainda não enviei para o pessoal que me acompanha, tanto para cliente, para o pessoal que está na minha lista, acompanha os vídeos no site, aqui no canal próprio. Que se você ainda não se inscreveu, você deve se inscrever que está no botão aqui em cima deste lado. E essa só é só uma mensagem rápida, até como o título provavelmente sugere, você deve ter visto no e-mail aqui no vídeo, para dizer. Que nesse ano, no próximo ano agora de 2015, você está vendo agora antes de começar esse ano, ou quando já começou o ano, que a minha mensagem é que eu acho que as pessoas têm que parar de sonhar. Eu acho que as pessoas têm que simplesmente parar de sonhar, não no sentido de simplesmente parar de sonhar, mas isso acontece. Que a gente estava em casa, a estava olhando algumas coisas para comprar, para mobiliar, digamos, o um apartamento, e a gente acabou achando um quadro que a gente comprou que tem uma frase escrita assim, tá em inglês, mas enfim, traduzindo: é pare de sonhar e comece a a Fazer porque isso eu acho que é, é, é algo que eu noto que muitas pessoas acabam fazendo isso que sonham, sonham, sonham com a ideia, sonham com a ideia de poder ter um negócio 100% online, de poder viajar o mundo, trabalhar de onde quer ser seu próprio chefe, despedir, jogar o despertador no lixo, poder fazer seus próprios horários, acabar com as dívidas que se tem, fazer algo realmente. De útil com a própria vida, realmente fazer algo, não, não, só, não só resolver os pequenos problemas, mas realmente fazer algo grande. Até no outro vídeo que eu gravei na, na frente da Sagrada Família, da igreja, eu falei sobre isso, sobre como deixar o nosso, o nosso marco, o nosso legado, cravar o nosso nome na história e realmente fazer a diferença com, bom, com a nossa vida, com isso que a gente tem aqui e não ser simplesmente mais uma pessoa passeando por aí. E para fazer isso, claro que a gente tem que sonhar. Quando eu digo pare de sonhar, não é simplesmente pare de sonhar totalmente, mas o problema é que muita gente, isso que eu noto, na grande maioria dos casos, seja cliente, seja quem está aqui me acompanhando, o que falta, o principal, é realmente fazer acontecer, fazer algo, porque só sonhar, o que eu chamo de empreendedores de bar, aquelas pessoas que sabem tudo sobre marketing digital, leem sobre empreendedorismo digital, lê o um livro, vê o um vídeo, vai em conferências, faz um monte, no bar com os amigos, toma uma cerveja e fala que está estudando, tá pensando na ideia, está esperando o momento certo para começar o negócio e esse momento nunca chega uma hora é o filho que está vindo uma hora é a dívida do carro que apareceu o momento do emprego que talvez vai mudar ou não que o mercado está para cima ou para baixo que o vento está soprando mais forte não interessa é tudo desculpa tudo desculpa claro tem situações extremas que realmente não são desculpas mas são casos raríssimos então nesse ano nesse próximo ano agora que está começando em 2015 realmente pense o que que, que que você fez o que que você quer dessa vida mas não não só pensa, não só sonha em ter um negócio. Realmente coloca no papel, qual que eu passo um, qual que eu passo dois, qual que eu passo três e começa a fazer. Que seja o menor passo possível, possível. Tem até uma frase eu dia eu vi do Martin Luther King, que é um cara que eu admiro muito, e ele fala basicamente assim: Continua Andando, continua indo pra frente. Se você não consegue correr, então anda. Se você não consegue andar, então rasteja. Se você não consegue rastejar, dá um jeito, vai com as unhas no chão se arrastando. Mas faça o que aconteça que acontecer, dê um passo para frente todos os dias. Não adianta só sonhar com a ideia de se ter um negócio online, de se ter. Não nem só negócio lá, de se ter qualquer coisa que a gente quer nessa vida, se a gente não colocar esse sonho em realmente em passos que a gente pode tomar. Ah, Bruno, mas eu ainda não sei que passo tomar. Bom, tá aí o primeiro passo. Sentar um dia e botar no papel. Eu quero chegar nisso. Se eu quero chegar nisso, quantos produtos de tanto valor eu tenho que vender? Eu quero ganhar 10 mil por mês. Bom, se, eu, se o meu produto custa 100, quantos produtos eu tenho que vender? Quantos por dia? Quanto de tráfego eu tenho que ter? E começa a estudar. Mas faça algo. Porque só a ideia é impossível. É que nem uma, uma coisa que muita gente faz eu acho errado é por exemplo grupos de foco que eles chamam não sei se é assim que falam em português quando vão estudar por exemplo ah, eu tenho um produto novo que eu quero fazer esse produto novo coloca para as pessoas ah você compraria esse produto sim sim eu compraria me parece um produto muito bom ah então tá deixa eu pegar aqui o, o, o a maquininha a gente vai passar o cartão dentro né, de compra ah não não sabia que ia ter que comprar então essa é diferença isso esse, esse tipo de pensamento é que você tem que ter para esse próximo ano Sim, tem ideias, mas não adianta só ter ideia e use elas para se inspirar, assim, continue sonhando, sonhando grande do que você pode, do que você pode fazer com essa vida, do que você pode conquistar. Mas tome um passo todos os dias. Por mais que esse passo dê errado, por mais que ele dê resultados que você não esperava, você vai aprendendo alguma coisa e ao menos você vai avançar de algum sentido, pelo menos nem que seja para corrigir, para não é para cá, eu falei até no outro no, no outro vídeo sobre como aumentar a confiança, não é para cá, é para lá que eu tenho que ir, vou melhorar agora, vou dar o próximo passo, mas realmente para esse ano acho que se, se tem uma mensagem que eu quero realmente deixar do que do que pode fazer a maior diferença na sua vida é que Sim, a gente tem que sonhar o máximo possível para alcançar, para a gente realmente ver uma vida mais do que aquilo que a gente tem agora, assim, nos ver em outros lugares, nos ver em outra posição, fazendo mais coisas, mas só sonhar não adianta. Só sonhar não adianta, não vai fazer nada, é que é nem um sonho de verdade você está dormindo, você acorda, sua realidade não mudou, só aquilo foi só um sonho. E se você só sonhar e não fizer nada, isso não vai mudar. Você tem que tomar um passo. Se inscreva um vídeo, escreva um artigo, tente uma campanha de AdWords, tente uma campanha de Facebook, que eu estou falando mais de negócio de empreendedorismo digital, porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Pare de dizer que você vai começar algo. Se você. Talvez não você, outras pessoas, sabe aquelas pessoas que ficam dizendo que vão começar e nunca começam? Enfim. Tire as ideias do papel, seja elas qual for, e até como dica final, para 2015, num, um erro que eu fiz bastante quando eu comecei era tentar fazer, por exemplo, mil e objetivos. Ah, eu tinha um objetivo financeiro, um de esportes, eu queria fazer isso, fazer aquilo, viajar. Decida um. Um objetivo. Se é criar um negócio online, se é conseguir criar um negócio online que ganhe o tanto quanto você ganha no seu trabalho, ou talvez um pouco menos, para poder largar o trabalho e se dedicar só a ele. Ou se você já tem o seu negócio, você quer duplicar, triplicar, aumentar em 10 vezes o seu faturamento, escolha um objetivo e se dedica a 2015 a fazer só esse objetivo. O resto é tudo irrelevante. Se dedica àquele um que vai fazer a maior diferença na sua vida. É muito mais fácil do que você ter que desperdiçar, não, mas gerenciar um monte de energia para um monte de objetivos diferentes. Então escolha um objetivo, pare de sonhar. Coloque no papel e faça o primeiro passo, o que seja, que isso é que mais vai fazer a diferença. É isso que eu desejo para você. 2015, essa é a minha mensagem para esse próximo ano, que eu acho que realmente vai ser incrível. Para quem quiser aproveitar, as oportunidades estão aí, o mercado está crescendo, tem muita coisa ainda para acontecer. E quem começar a tomar os primeiros passos agora é que realmente vai se, vai se aproveitar de todos esses benefícios que tanto a internet, o mercado em si crescendo desse jeito. Então essa fica a minha mensagem, eu realmente desejo para você um feliz natal atrasado, que já passou, um feliz ano novo, que, teja, que traga tudo que você queira, seja para você, sua família, saúde, dinheiro, que você desejar, e como mensagem, como eu falei, não só deseje um ano novo, que é uma melhor posição, mais dinheiro, um emprego melhor, o seu negócio online, melhor relacionamento, mas tome o primeiro passo. Tome o segundo passo, o terceiro, o quarto, e comece a construir esse, esse momento, essa sair dessa inércia, para realmente começar a tomar as atitudes e os passos que você tem que tomar para conquistar algo. Então, eu vou ficando por aqui. Vou agora terminar de fazer a visita aqui. Pessoal, por curiosidade, isso aqui é o se chama Montserrat. É aqui perto de Barcelona. Tem uma vista incrível. Até tem, tem um dia tá frio, mas está dando para aproveitar. Então, vou ficando por aqui. Obrigado para ver. Feliz Ano Novo. E a gente se vê em 2015. Grande abraço. Até a próxima.